Um jogo de estratégia jogado por dois jogadores no tabuleiro quadriculado com 10 linhas e 10 colunas conforme a figura seguir tá ali cada jogador recebe 16 fichas ó. cada jogador recebe 16 fichas que devem ser colocadas nas casas do tabuleiro e após a colocação ó, vamos colocar nas casas do tabuleiro e após a colocação de todas as fichas de ambos os jogadores, um jogador é sorteado para colocar uma peça especial em qualquer, ó. Vai colocar uma peça especial, né? Uma peça especial em qualquer uma das casas não ocupadas. Em qualquer uma das casas não ocupadas eles vão colocar. Quantas são as casas não ocupadas nas quais o jogador escolhido pode colocar a peça especial? Aí vai ser, meu Deus, esse problema é de quê, Renato? Vamos lá. 150 50 me mostra que é um problema de operações com números porque operações com números galera que eu sei que é operações com números porque eu tenho o total aqui calma deixa eu fazer assim que é melhor eu tenho o total de catar de casas do tabuleiro que eu vou fazer o que 10 linhas e 10 colunas vai dar 100 e depois eu vou ter que encontrar quantas casas vão estar ocupadas são 16 fichas de cada jogador então é um probleminha de operações com números sério você vai ver Aí vem a técnica R, que é óbvio que isso vem com treino, tá? Você lendo, interpretando. Técnica R me diz o que? Técnica R. Cara, a técnica R me diz que operações com números eu faço conta. Não tem jeito. Faço conta. Show de bola? Literalmente. Então, vamos lá. Vou fazer a questão aqui. No tabuleiro total, com 10 linhas e 10 colunas, quantas casas, né? casas tem, total de casas no tabuleiro. Tá? Total de casas. Vamos chamar assim, no tabuleiro. Total de casas no tabuleiro, ó. Total de casas no tabuleiro, pessoal. Total de casas no tabuleiro vai ser 10 vezes 10 que dá 100. São 100 casas no tabuleiro, beleza? Primeiro é isso. Depois eu tenho que saber quantas casas Casas ocupadas. Por quê? No momento que eu tenho o total e tenho as casas ocupadas, eu consigo encontrar quem? As que não estão ocupadas. Casas ocupadas, olha aqui o que ele fala. Cada jogador... Opa, calma aí. Não é assim, não. Cada jogador vai receber 16 fichas. Cara, são dois jogadores. Se cada um recebe 16, eu vou ter 2 vezes 16, ou seja, 32 casas ocupadas. Agora, eu consigo encontrar as casas o quê, galera? Casas livres. Opa, peraí. Agora, eu consigo encontrar as casas livres. Olha que lindo. Como é que eu consigo encontrar as casas livres? Por quê? Cara, eu tenho um total de 100. 32 estão ocupadas. Quantas estão livres? 100 menos 32, que dá 68. Zero trauma.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 até a sua aprovação e mais sete bônus Olha aí ó bônus 1 um, um curso de matemática financeira completaço um curso a bônus 2 um curso de probabilidade de estatística também completaço bônus 3 cronograma do zero ao gabarito né em apenas nove semanas Olha que legal bônus 4 um cronograma do zero ao gabarito né